Bom dia pessoal, hoje é o nosso primeiro trabalho estilo home office, teletrabalho aqui em casa, tá, devido à pandemia aí do coronavírus, essa pandemia de 2020. É, no trabalho estamos fazendo aí um rodízio para evitar aglomeração do pessoal né, no, na área de trabalho, portanto hoje é o dia em que eu faço o chamado home office. É a primeira experiência em teletrabalho, estou aqui com a área aqui dos e-mails aqui de onde eu trabalho. Logo mais às 8 horas da manhã iniciarei o meu serviço, vou entrar ver os meus e-mails e também estamos aqui com o nosso celular corporativo também pronto para o trabalho. Nós temos aqui já no Whatsapp um monte de mensagens, temos bastante mensagens para verificarmos e darmos andamentos aos trabalhos essenciais, é, trabalho numa área essencial, a, as atividades é, diárias e vamos lá pessoal, vamos fazer uma experiência. É, toda quarta-feira estarei aqui fazendo o meu home office. Entrarei aí nas redes sociais na hora do almoço, para descontrair um pouco com os amigos. E estou com um computador novo e espero gravar vídeos aí também para o meu canal do YouTube, aumentar um pouco o volume de vídeos, melhorar um pouco aí algumas aulas. Também leciono à noite, aí vou estar trabalhando a ferramenta Teams, com as equipes aí de professores, também dando aula à distância pelo pelas, pelo Santo Paula Souza, pela ETEC aqui em Piracicaba. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui o nosso trabalho, estamos aqui com o Office Ativo, aí. temos o Word aqui, poder também fazer uso. E desejo aí um bom dia para todo mundo, um abraço para o meu irmão do metrô que também está trabalhando, agora ele deve estar descansando, que ele trabalha à noite para manter o metrô funcionando. E... Vamos aí, pessoal. Cuidar da saúde e também trabalhar à medida do possível. Até mais. Um bom dia para todos.